Eu moro aqui desde os 70, tô com 72 anos. Vivi aqui desde o tempo do meu pai, da minha mãe, sempre lutando com isso aqui, ó, café da roça, arroz da roça. E meu trabalho é esse. E ensino para as crianças também que estão estudando. A Suana Ramalho Ribeiro. 72 anos. Desde quando eu nasci. 72 anos aqui. Vivo aqui. O que a faz aqui? Pranto. A mocinha, pranto o vozinha, pranto o feijãozinho. Lio, minha galinha E coisinha para sobreviver. Uhum. E... e assim a gente leva a vida. Não estudei, mas tenho, tenho forno para quem estuda. Dou forno para quem estuda. Eu o que não tem Lanterna fica no chuveiro. E